Olá meu amigo, olá minha amiga, nós temos aqui uns, um par de sapatos para tirarmos o solado e colocarmos outro. Um sapato comum? Praticamente. Mas é bom que você saiba. Esse sapato por dentro, ele não tem as costuras dele, não, não, você não vai sentir a costura dele. Sabe por quê? Que esse sapato ele é desenhado e confeccionado especialmente para pessoas que têm uma doença, além do diabetes, uma doença chamada pé diabético. É uma doença seríssima, uma coisa que, se porventura uh, o portador de diabetes tiver também o pé diabético, ele. É, ele tem um nível de risco maior do que o, o, o diabético que não tem o problema de pé diabético. Tá? Qualquer dúvida é aquela história, né? Eu falo aqui, se você não acredita, você vai pesquisar. Procura lá que você vai descobrir que nós não temos motivos para mentir. Ah, você tem aqui Uma costura Que Precisa ser Desmontada Como as outras Às vezes ela dá Um bom trabalho sabe? Às vezes ela Torna Sua vida bem difícil Aí você vai Pega um e pula o outro. Pega esse aqui. Vamos cortar. Certo. Vamos cortar. para poder não, não perdermos muito tempo. Ó. Entendido? Ó, eu pulo esse, pego esse, eu pulo esse e pego esse. Aí a linha corre por um, pego, enfim. Depois que você vai ter isso daqui, aqui, você vai poder montar. Com uma colinha benzina, uma cola suave, você vai poder. Não é colinha de cianoacrilato, não, tá? Não é a colinha da Concórdia, não. É cola, você vai montar. Esses furos que tem aqui, tem que bater com esses daqui. Porque quando você comprar o solado, você vai ter que casá-los. Senão o negócio vai complicar, tá? Então eu vou desmontar esse daqui e depois a gente continua, tá ok? Às vezes é muito simples, outras vezes nem tanto. Aqui vai um pula, outro vai, pula, pega. Seguimento, uh, eu vou reforçar. Gente, qualquer pessoa pode usar esses sapatos aqui. Qualquer pessoa pode usá-los. Mas eles são desenhados e fabricados especialmente para pessoas que não simplesmente são diabéticas. Mas pessoas que são diabéticas e tem uma outra doença que é chamada... Pé diabético, o pé diabético, sabe? Pega, coloca lá no Google, coloca pé diabético e dá uma lida lá. Coloca nas imagens também pra você ver. Aí você vai saber por quê que um sapato para diabético ele é assim, ó. Ele quase não tem costura. Aqui, ó, isso daqui é liso. Tá vendo aqui, ó? Pra quê? Pra evitar o máximo. O, o sapato, ele é meio, vamos considerar, meio folgado no pé da pessoa. Pra quê? Pra evitar o máximo ferimento. Aliás, é, tem uma pessoa que, com esse problema, teve que retirar o pé, amputar. Certo? Procura lá, você vai ver. E aí... É, vamos deixar essa parte complicada. Vamos para a parte importante para o cliente. O cliente nos traz o sapato com esse problema. Né? Aí já retiramos. O oh, pessoal que acha que está demorando muito, né? dá aquela adiantada, aquela acelerada, por favor. Porque isso é algo extremamente importante. Isso aqui não é qualquer sapato. E aí o que acontece? Quando você desmonta, você vai descobrir que ele não é colado. Ele não é colado. O problema dele não ser colado é outra questão. Ele é levemente colado. Mas aqui, ó, ele precisa ser encaixado. E aí pra facilitar nossa vida, é, deixa eu posicionar aqui. Deixa eu ver o meu dedo, meu dedo, cadê meu dedo? Tá aqui, meu dedo tá aqui. Então, vamos levantar aqui um pouco mais. Isso, tá aqui, deixa eu te mostrar. Onde vai a costura, gente? Tá vendo? Ó, a palmilha, ela é costurada juntamente com a obra. Ela é costurada com a gáspera. Certo? O cabedal, ele é costurado com a palmilha. Que, por sua vez, é costurado... Uh, não sei se você tá vendo. Pega, vai lá na loja do, que vende produto para sapateiro e pede... Ah, eu queria ver uma, uma, uma, um solado de sapato para diabético. Ele tem os furinhos aqui, ó. Não sei, o reflexo da luz não me deixa ver. Tomara que você esteja vendo melhor do que eu. Deixa eu mexer aqui. Esses furinhos aqui dentro, eles batem com que esse sim, eu acho que não, vai, não vão ser possíveis de ser visto nem com a lente. Deixa eu tentar aproximar. Olha que beleza. Não sei Ainda mais se você estiver vendo no smartphone É que na Black Friday você comprou um novo smartphone Mas vamos voltar aqui ó ah, Tá vendo? A sua costura Vai vir de fora pra dentro E vai ter que bater Com os furos da palmilha Tá vendo? Os furos da palmilha Vão ter que bater, isso daqui dá trabalho. Eu, por exemplo, não aceito fazer por menos de 80 reais. O cliente, eu, tomara que ele não veja esse vídeo. Porque eu cobrei dele 120. Mas, ah, tá vendo aqui, ó? Os furinhos. Eles têm que bater aqui, ó. E tem que bater de um jeito que o, o calçado todo. Ó, oh, o que que eu tô fazendo pra tentar não deixar sair do lugar. Aqui, tá vendo? Eu coloquei prego aqui. Coloquei, mas eu coloquei assim, ó. Ó, tá o prego aqui na minha mão. Eita, que eu, eu tenho que olhar pra lente, tenho que olhar pra câmera e imaginar o que eu tô fazendo. Aí, eu tô colocando aqui. Uhum. Aí vocês vão me desculpar por isso aí. Eu tô colocando aqui no furinho pra daqui a pouco eu vou pegar, vou passar cola aqui dentro. Eita. Aqui, eu vou passar cola aqui dentro, um pouquinho de cola, benzina, só pra a palmeira ficar no lugar enquanto eu tô costurando. Tá ok? Então daqui a pouco a gente continua... Aí eu vou dar aquela acelerada, porque costurar praticamente todo mundo sabe. Se não, gente, ó, às vezes as pessoas é, entram, até se inscreve, dão like e fazem perguntas a respeito de um outro vídeo que já tem lá. Se por acaso você procurar não tem, dá uma entrada no canal do, da Zapataria Sergipana. O Osmar sempre faz bons vídeos lá que dá pra você aprender, tá certo? Daqui a pouco, como eu disse, a gente volta Gente, ó, o negócio é o seguinte é, Eu vou continuar insistindo aqui para que você compreenda algo que, sabe Eu tive que descobrir a duras penas Depois que eu terminei de costurar De braquear, de fazer toda a costura em volta do, do solado novo a primeira vez que eu fiz, ficou torto. Ficou assim, sabe? Você coloca o sapato no, é, em cima da mesa ele fica torto. Por quê? Porque esses furos aqui não bateram direito onde eles tinham que bater. Então o que acontece? Eu coloquei, estou colocando esses preguinhos aqui só como demarcação. O que que eu tô fazendo? O que que eu fiz? Tô usando aqui uma agulha Daquela sem ponta para é, Pra fazer assim, ó Ó Eu pego o furo E eu tenho que encontrar exatamente o furo correspondente Isso, você olha assim e fala Ah, coisa chata Até o dia que você tiver que fazer Aí você, quando você fizer e der errado o primeiro pé, aí você pega... Ai, deixa eu olhar lá aquele vídeo lá de novo, porque parece que o negócio é sério. Tá bom? Ó. Isso. E ó, tô tendo esse trabalho todo pra mostrar pra você, depois vai que eu olho, não tô gravando. Certo? Então esses furos... Tem que bater com esses outros furos E tem que bater com esses aqui também Porque senão O calçado fica torto Fica assim Ao invés de ficar assim Tá ok? Agora Aí dá pra você ver Eu vou Eu coloquei os pregos Pus a agulha para poder ficar no lugar Agora eu vou Passar uma cola só aqui na palmilha, no verso da palmilha. E assim mesmo, só em alguns pontos. Ó, e aqui na parte da obra, e não do forro. Até porque, é, mesmo a cola, depois que ela resseca, ela pode ferir o pé do meu cliente. E de forma nenhuma eu quero que isso aconteça. Certo? Agora eu vou ali tomar um café, deixar isso aqui secando. Daqui a pouco a gente continua. Aí. Nem parece que passou um tempo, mas passou. Passou-se algum tempo. Ó. Eu passei cola aqui, tá certo? Agora, eu vou fazer o encaixe. Aí eu vou... Com vagar, vou aos poucos, colocando. Isso dá trabalho. Porque se você não, não tiver esse cuidado, preste atenção e duvide. Quando você tiver que fazer. Vai ficar torto. Ó, oh, se por acaso você tá vendo esse vídeo, já fez isso e ficou torto, comenta aí embaixo, tá? Comenta aí, por favor. Ó, oh, você tá vendo, é a primeira vez que você tá vendo, ou não é a primeira vez? Você ainda não se inscreveu? Eu te pergunto, e não se inscreveu por quê? Se inscreva. Aí você vai ser avisado quando ou avisada quando chegar o outro vídeo. Nem todos são tão chatos quanto esse aqui. Tem outros que são piores. Mas a gente a gente não faz exatamente o vídeo para agradar. Isso não é malcriação não, tá? Não é para agradar. A gente faz para tentar ajudar o, o colega que é novato. Tem o pessoal que acredita e pega o, aquele número do WhatsApp. Se eu não colocar nesse daqui, tem, espera aí, só um pouquinho. Se eu não colocar nesse, vou colocar, é, deve ter no outro. Então aí já é motivo pra você assistir o outro, tá bom? E é isso, eu vou ter que fazer essa colagem devagarinho aqui na volta toda. Tá, tem gente que não cola. E aí, não me pergunte como as pessoas fazem, porque eu também já fiz sem colar, mas dá muito trabalho. Então, eu prefiro colar aqui, já me garantir. Ó, tá vendo isso aqui? Ainda não tem cola. Eu não vou ficar mostrando passando cola, porque você sabe passar cola, tá certo. Depois que tiver colado, quando for colocar aqui, porque aqui você não cola. Aqui não tem jeito, tá bom? Falou. Então, aqui estamos nós. Certo? Lembrando, aquela parte que foi colocado os pregos à mão, para manter no lugar, aqui... Já levei, ó, tá vendo? Porque aí não vem colado a palmilha, ela não vem colada na obra. Mas eu colei pra tornar a minha vida um pouco mais fácil. Só que aqui eu não vou colar. Eu vou encaixar, ó. Tá vendo? Colado na palmilha tem essa parte macia, que faz parte também do conforto e da proteção... Do pé do diabético que tem pé diabético Já falei umas duas vezes Quem quiser vai lá dar aquela pesquisada às vezes a gente dá uma demorada Mas é que adiantando você não percebe Que aqui passa o cara que vende o ovo Tem aquele que vende peixe Tem o que vende pizza Tem que vende tudo Sabe como é que é né Então ó Linha encerada Vai dar pra você ler se der. No smartphone é capaz não dá. Isso é linha Número 4. Ó. Aqui. essa aquela medida? Mais ou menos um metro. Do, da sua mão, do seu braço esticado. Até o ombro. Duas. Geralmente eu faço com três. Em geral. Não falta. Em geral. Mas, né? Vamos ver aqui, gente. Ao invés de fazer com a sovela, nós vamos fazer com aquela agulha sem ponta, tá vendo? É uma agulha sem ponta, quer dizer, sem aquela ponta aguda, aquela. Vamos aqui. aqui. Quase lá, tenha calma, gente. Aqui começa a questão. Normalmente, eu recomendo a você que comece a costura por aqui. Você começa aqui, dá a volta ou vai aqui ou vai aqui, mas vai terminar aqui. Num lugar onde você pode dar o nozinho vai ficar discreto, entendeu? Certo? Você consegue ver que tem um, um, umas pintinhas, umas marquinhas? Essas marquinhas, elas são referentes a essa parte interna, onde tem os buraquinhos. Que devem casar com os furos da obra. Ah. ah, esqueci de olhar aqui Aqui Vamos Eu não vou ficar mostrando tudo, não né? Porque as marquinhas Elas são difíceis de serem vistas Mas, ó, tá vendo? Coloquei, tirei aqui Olha onde é que vai, tá vendo? E cada maquinha aqui corresponde a um desses aqui. E cada um desses aqui vai corresponder a esse furo aqui, ó. Peraí. Aí. É Pera aí que eu já mostro o detalhe. Tenha calma. Ó, é isso que você vai fazer, certo? Ó, tá a obra, a gáspia, o cabedal do sapato tá preso agora, tá sendo preso aqui. Aí lógico que a linha vai embaraçar, mas ó, deixa eu aproximar aqui isso Gente, o que me deixa satisfeito, sabe o que é? É que tem gente que aprende. Assim, recebo os avisos de gente que diz, olha, tá, eu estou aprendendo. Certo? Ah, a linha enrosca e tudo que eu tenho lugar. Ai, que maravilha. Que belezura. Certo. É, de verdade, estou tentando me lembrar qual era o ponto que eu ia usar aqui. Mas... Vamos aqui para trás. Ó. Toda hora você tem que colocar isso no lugar. Ó. Tá vendo aqui, ó. Não está colado. Mas eu tenho. Espero que você esteja vendo. Ó. Eu tenho que pegar a palmilha e a obra. Aqui. E aí, ó. O próximo furo. Por acaso você tiver a impressão de que eu tô tendo dificuldade, essa impressão é verdadeira. Porque isso daqui não é uma coisa fácil, não. Tá? Aqui, ó. Ah, aqui enroscou tudo. É ah, que maravilha. Sei assim que eu gosto. Aqui. Certo? Todo esse trabalho que você viu, eu consegui. Quase um ponto. Porque agora eu vou voltar, para completar o ponto, eu vou voltar aqui onde eu havia passado o primeiro. Ver, ainda bem que dá para editar o vídeo, que eu vou parar e vou almoçar só a propósito né não precisava dizer não, mas eu sou diabético, eu não tenho o pé diabético aí caso você queira saber pra evitar me tornei diabético porque eu ficava consertando sapato e me esquecia da hora do almoço, esquecia da hora do café sabe esse tipo de e responsabilidade com a saúde da gente? Mas até aí, tudo bem. Eu vou me cuidando. Hum. Certo? Eu vou continuar depois do almoço. pode perceber chegamos ao final aquela medida do ombro ao braço de mais ou menos 3 metros em geral acontece isso aqui, ó, é só isso que está sobrando aqui um nó discreto que vai ficar do lado de fora vai ficar do lado de fora mas na parte interna Vem aqui. Depois a gente dá uma queimadinha no isqueiro. Daqui a pouco a gente engraxa e fica legal. Vamos fazer o outro pé sem mostrar. Então, recapitulando, vamos fazer o outro pé. Ó, do meu ombro até a minha mão esticada. Isso dá mais ou menos um metro. Dois metros. Três metros. Isso aí, a tesoura cai no chão. São coisas de filmagem. Certo? Vamos fazer. Daqui a pouco a gente tá de volta. Gente, ó. Finalmente fizemos o quê? A substituição disso daqui, né? Isso daqui é EVA termomoldado. Super macio que estava nesse par de sapatos é, sapatos é, adequados para quem tem pés diabéticos. Não é exatamente qualquer diabético que tem esse problema, como eu já disse algumas vezes. Mas olha, certo? E eu devo ter falado em algum momento do vídeo, a preocupação é não ficar, sabe? Porque às vezes você... Ele fica assim, mas não, ele tá legal, eu espero que o dono venha buscar e me pague com felicidade, com satisfação, com alegria e que você também tenha gostado desse vídeo. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva, se você tem dúvida, faça a sua pergunta, se você tem sugestão, faça a sua sugestão também. Tá, nós estamos aqui com disposição para atender, tá bom? Tchau, um abraço.